E galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, seguinte, o Franklin está de mudança. Vamos deixar essa casa aqui tradicional, né? A segunda casa do Franklin. E você já imaginou, mano, comprar uma casa igual a do Tony Stark, igualzinha do Tony Stark, aquela dos primeiros filmes lá, aquela casa bem louca, fica... Próximo ali de uma, de uma rocha ali do mar Imagine só, cara Sim, o Franklin conseguiu Mano, eu tava vendo um vídeo de uma casa lá em Los Angeles Que a casa custa quase 2 bilhões de reais, né? O, convertendo o dólar para a, o real A casa custa quase 2 bilhões de reais Já imaginou você... Desembolsar uma bagatela dessa para comprar uma casa, meu amigo. Só que também ela fica num local bem privilegiado em Los Angeles, né? Essas partes montanhosas aqui... Cara, é incrível a casa. Sinceramente incrível. Agora imagina quanto que custaria uma casa de um cara bilionário como Tony Stark. Então o Franklin já tá de carro novo. Vai abandonar essa lata velha que é aquela moto. E vamos lá conhecer... A nova casa do Franklin Galera, se você ainda não me segue no Instagram Tá aí na descrição, beleza? E comenta aí quanto que você acha que custaria a casa do Tony Stark O Iron Man ou o Homem de Ferro Então a gente vai pegar essa caranga aqui Inclusive vai sair um vídeo dela Vamos ver se vocês manjam na referência Não sei se vocês vão manjar na referência É, o... Saiu num trailer de um filme novo esse carro aqui, ó Esse carrinho aqui, ó que o... É um M600, mano. Carro que... Tem uns carros que a gente não, não, não conhece. Até a cor que eu deixei aqui. Então bora lá, galera. Vamos conhecer a nova casa do Frank. Vamos ver esse carro aqui por dentro. Ih, caramba. É inglês, ó. Carro ah, é inglês aqui, é Ou japonês. Deve ser inglês, né? Quais os lugares que tem esse... Essa direção aí na direita? Inglaterra e Japão, né? Inglaterra e Japão. Não sei se... Acho que os carros na África também são assim, os outros pais não tô muito ligado não Então bora lá galera, bora lá, você que curte O Tony Stark Mais conhecido como Tonhão Stark Bora lá Estamos chegando aqui galera Carrinho corre hein ó. Nesse ladinho aqui, mano Ó, as gramas tá crescendo hein Acho que tava abandonada a casa aí Como O, o Tonho é, Partiu no filme do Vingadores, a casa ficou. Apesar que a casa foi destruída, né? Mas ela foi reconstruída, tá, galera? Ela foi destruída no filme. Olha essa entrada, meu irmão. Olha essa. Opa, tá dando umas travadas aqui, mano. Calma aí, PC. Ó, tem uma. O que, que é isso aqui? É helicóptero? Aí, tem. Dá pra... Ó. Cara, mano, tem helicóptero próprio, velho. Não dá ré aqui, que não dá pra virar é, Até dava, mas Eu sou piloto aqui no mouse e teclado Casa do Tony Stark Mano, depois eu vou mostrar pra vocês O outro lado O que tem aqui, velho? O que é isso? A grama aí, mano que... Ó, vamos descer aqui Que é a A garagem, né? Será que é fiel a do Tony? Garagezinha. Agora é do Franklin, galera. O Franklin vai morar aqui com o seu chop. Ó, a garagem. Ih, mano, tem aqueles carros clássicos do, do Tony Stark, ó. Com a Audi ali, ó. Usar bastante a Audi, a gente tem patrocínio, né? Da Audi, né? Ai, meu Deus. Bati. Ah, vou deixar o carro aqui mesmo. Já bati o carro, velho. Então vamos lá, ó. A Audi. Ih, rapaz. peraí, aí, espera aí. Vocês não viram isso? <risos> um Shelby Cobra. Ó. Já venho com os carros aqui na garagem. Esse carro aqui, mano. Ele tem até naquele filme Need for Speed. É, só que eu não vou lembrar o nome dele, mano. Mas ele tem no filme Need for Speed. Caraca, a garagem do Tony Stark, irmão. Tá igualzinha do filme, hein. E tem esse carro aqui também, que é um antigão. Nossa, veio até com as armaduras, ó. Tem um descido aqui tem as armaduras. Rapaz. Ah, Olha isso, mano. Será que essa aqui é verdadeira ou é só a amostra? Então aquela parte que o Tony Stark ficava montando na armadura, ó, aquela vinha aqui e desmontava, né? Depois o bagulho ficou só, olha, apertava um botãozinho assim e vinha um... co cobrindo o corpo dele. Mas no início lá a arma. A... a roupa ele entrava nesse bagulho aqui, aí vinha os negócios e desmontava a armadura nele, né? Nos primeiros filmes. Mano. Olha lá, Iron Man, mano. Algumas brejas. Ali o Azinho da Avengers. Motor aqui é aquela parte onde ele ficava montando as armaduras. Cara, o jogo tá meio opaco, né, mano? Pera aí, deixa eu mexer isso aqui. Aí, acho que ficou melhor. Ainda tá, tá mexendo o clima aqui. É... Aí, limpamos o clima. Olha isso, mano. Dá pra ficar com vontade de ficar aqui olhando. Olha isso, velho. Que louco, mano. Então tá, galera. Bora descer aqui. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Nossa, tem mais armadura, véi. Olha isso, mano. Essa aqui eu nunca tinha visto, hein. Eu me lembro, não. Isso aqui é do War Machine? Não, né? Olha isso, com um bagulho de fogo no pé ali, velho. Naquele filme 3, ele destruiu todas as armaduras, né, mano? Caraca, velho. Esse aqui embaixo, laboratório, ó. Mano, olha a casa que o Franklin comprou. No, caraca, caraca, que que o Visão tá fazendo aqui, mano? Olha o Visão aí, velho Vai lá pra série lá da Wanda. Olha isso, mano. Acorda aí, Visão. o Visão aqui deitado, velho Caraca, tá bem feitinho, mano. O Visão tá aqui embaixo, Ó, <risos> oh, já veio com visão aí no herói Inclusive eu não vi essa série aí não, mano Achei meio bobinha ali, eu não sei como é que é mano. Parece que é meio bobinha, mas... Que é dia eu assisto Você que assistiu aí pode dizer se é bom ou se é ruim Precisa dar spoiler não, não isso aqui? Ué, velho Ué, não me deram a chave aqui não? Não dá pra entrar então tá, galera, vamos subir aqui pra ver o que tem aqui em cima. Já que aquela porta não quer abrir. Nossa, mano, olha essa sala, velho. Já pensou? Caraca, tem um barzinho aqui, um piano. Esse aqui é em alto relevo, é? Parece que de... Olha lá. Nossa, mano, aqueles degradê, né? Mano, eu lembro que era Stasso aqui, você ficava mexendo. Vocês não são dessa época, não. Algumas guitarras. A foto dos Avengers ali, ó. Qual filme que é? O último? Endgame ou Guerra Infinita? Ah, Landro. Caixinha de som, as guitarras. A tá bonita, hein, mano? Olha essa visão, mano. Olha essa visão da sala do Tony, mano. Que louco, velho. Não, não é, mas o Tony é minha, né? Agora é minha, não. É né? do Franklin ali, uma lareira. Temos aqui uma sala, televisão. Pá. Vamos ver aqui a parte de cima, onde fica as... os quartos. Galera, é uma. Eu não. Eu, faz um tempo que eu não assisti o filme, mas me parece ser uma réplica idêntica, velho. Idêntica. Uns servidores aqui. Reunião. Olha quem tá aqui, mano. É a... Como é que é o nome dela, velho? Mano, esqueci o nome dela. Nossa, esqueci o nome da mulher, mano. A esposa do Tony. Pepe, né? Não é Pepper? Pepper. Caraca, eu... Ah, tô esquecendo o nome de todo mundo agora, velho. Esse daí ele sempre apareceu nos filmes, né? Foi os caras que criou. Olha aqui, mano. Tem uma... o set, do capacete do... O lock, o cubo ali, ó uva Aquele bagulho do, do peito do Tony A maleta lá, ó, que os caras colocaram aqueles bagulho lá Machado de Thor A cabeça do Capacete do É, isso aqui é de colecionador, né, mano? Tem de colecionador Escudo do Capitão América o Capacete do Capitão América mas esses quadros aqui é da hora, mano? Queria colocar um aqui no meu quarto. Você tá vendo? Hero, Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo. Louco, mano. Ficou louco demais, velho. que aqui não é, tem nada. Uma banheira ali, que é isso? Uma banheirinha. Banheirinho parece que não tá, não tá. Não tá feito, não. Não tá completado. Esse aqui é a parte dos quartos. É, ó, a aqui, ó. King size. Esse aqui. Esse é o cara que criou O arquiteto aí, o engenheiro E aqui tem o que? Um quarto só, né? Um quarto numa casa dessa Ó a piscininha ali, mano O lugar vista pra piscina que tem academia, essas paradas Ó, aqui a gente sai Mano, a casa é idêntica, mano Casa muito louca Mansão, mano Uma piscina, dá pra andar? Vamos ver. É. Né? Artificial. <risos> é artificial. Eu quero descer naquela... Ó, aqui, eu, aqui a gente já foi. Lá em cima também, que é os quartos, os, tentos, os escritórios. A sala. Eu acho que é um segundo filme, né? Que o cara explode, ajuda em essa casa, se eu não me engano. Primeiro, segundo. Primeiro. Depois a gente vai dar uma olhada Na vista Olha isso aqui, mano Uma piscininha aqui, outra piscina Parada mais reservada Os banheiros ainda não tá Barzinho, né Que show, irmão Agora aquela parte de baixo lá Eu vou dar um jeito de entrar, galera Pra gente olhar o que tem ali eu Acho que é uma academia, se eu não me engano mas a sala da, das armaduras aí é muito louco, mano Ó Passamos Só visão O que, que tem aqui? Nada, mano Tem nada aqui, velho Galera, olha só isso aqui, mano vai, vai me dizer que não é Olha isso, mano Que louca, cara A casa do Tony Stark, mano Ficou perfeita nesse local Perfeita, mano eu não sei se é a casa dele é em Los Angeles, é, na vida, lá no, no filme, né? E que faz referência a Los Angeles, Los Santos, né? Caragem aqui, aí. Casa do Tony Stark. Agora é do Franklin. Então, é a ali, ó. Dando fumaça. O é o Papa. Olha isso, cara. Que da hora, galera. Que da hora, mano. Aí. Quanto que você acha que custaria uma casa dessa? Como eu, eu disse pra vocês, eu junto mais de 2 bilhões. Ih, meu Deus do céu. Cai no... Mais de 2 bilhões de reais, né? Falando em reais. Agora eu quero descobrir o que, que é isso, velho. E é isso: o Franklin teve condições de comprar. Investiu na bolsa, fez os cursos lá da Betina. E conseguiu aí comprar essa casa maravilhosa, né? Do Tony, não é mais, agora é dele. Olha o homem. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou dessa casa. E é nóis. Tamo junto. Valeu.